Cara olha aquela mina de costas Gamin naquela mina de costas Vou pedir o face daquela mina de costas Ei gata me passa seu face Ah foi mal Tu não tem face